E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar algo que chamamos de modelo de transição demográfica. E é algo que os demógrafos usam. E se você não sabe, demógrafos são pessoas que estudam a composição das populações e como elas fazem a transição ao longo do tempo e o porquê isso pode acontecer. E nesse modelo aqui, nós temos o que acontece com um país que passa de um modelo pré-industrial para um modelo pós-industrial. E o que acontece com a taxa de natalidade, taxa de mortalidade e a população total ao longo do tempo, conforme eles fazem essa transição. E vamos ver isso dividido em quatro etapas. Ok. Primeiro, vamos entender algumas coisas nesse gráfico. Aqui no eixo horizontal, nós temos o eixo do tempo. E, claro, dependendo do país que você esteja estudando, isso aqui pode ter muitos anos, tá? E se você não sabe, nem todos os países passaram por todas essas fases. Alguns podem até estar nessa fase que já vamos explicar com mais detalhes. O eixo vertical é a taxa por mil e ela vai ser bastante útil com a taxa de natalidade e mortalidade. Essa população total, você vai utilizar outro eixo aqui para medi-la, tá? Mas, basicamente, esse gráfico aqui é o gráfico da população total, esse aqui da taxa de natalidade e esse aqui da taxa de mortalidade. E, para entender isso, vamos começar aqui com esse período que é um período pré-industrial, ou seja, essa parte aqui do gráfico é um período pré-industrial, e note que tanto a taxa de natalidade quanto mortalidade estão bem altas nesse período. Ok, mas por que essas taxas estão tão altas? Simples, nesse período pré-industrial, você não tinha tanto cuidado assim com a saúde ou então não tinham tratamentos eficazes. Isso significa que você pode, por exemplo, ter uma alta mortalidade infantil. Muitas pessoas morriam de doenças que hoje em dia são muito fáceis de se curar. tá? Mas por que tem uma alta taxa de natalidade? É porque, nesse período, a maioria das mulheres não estavam entrando no mercado de trabalho. E, claro, tem outros fatores que contribuem, como, por exemplo, a falta de educação, especialmente para as mulheres nessa fase, e também a falta de planejamento familiar. E isso são coisas que levam a uma alta taxa de natalidade. E como a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são praticamente as mesmas, você tem um crescimento populacional relativamente estável. Em termos absolutos, é uma população bem baixa. Né? E a partir desse momento, os países começam a se industrializar. E esse é um período que chamamos de transição. É toda essa parte aqui do gráfico. E, claro, nem todos os países passaram por isso no mesmo período de tempo. Tá? O Japão, por exemplo, passou por isso aqui em menos de meio século. E, claro, ainda pode ter países que estão passando por esse momento. Mas, basicamente, nesse período de transição, os países começam a se industrializar. E só para deixar claro, todo esse modelo aqui que eu coloquei ele é baseado no que aconteceu na Europa no século XIX. Tá? Então, a maioria dos países europeus se industrializaram e pode ser que outros países também se industrializaram nesse mesmo período. Note que a taxa de mortalidade está começando a cair. E isso acontece porque Enquanto o país está se industrializando, eles começam a possuir uma melhor saúde. Além disso, as pessoas começam a ter uma melhor nutrição e essa seria uma das principais causas de mortalidade no período pré-industrial. Ou seja, as pessoas estavam morrendo desnutridas. Mas, nesse período de transição, os países começam a ter métodos mais modernos, o que faz com que eles tenham uma produtividade melhor e, consequentemente, uma nutrição melhor. Isso faz com que a taxa de mortalidade comece a cair. E uma coisa a se notar é que a taxa de natalidade também está caindo, mas não tão rapidamente quanto a taxa de mortalidade. E, de novo, por que isso acontece? Mais uma vez, acesso à saúde. Nesse período, as pessoas têm mais acesso à saúde e, também, as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho. E, claro, você começa a ter um nível de educação mais alto à medida que a sociedade começa a se desenvolver e se tornar mais rica. Agora, com a taxa de mortalidade caindo mais rápida do que a taxa de natalidade, a população total vai começar a aumentar. Ou seja, se mais pessoas nascem do que morrem, então, essa população vai aumentar conforme o tempo vai passando. E, de fato, isso está acontecendo conforme você tem essa diferença aqui. Né? Agora, o próximo estágio desse modelo transicional é o que chamamos de período industrial. E o interessante aqui é que a nossa taxa de natalidade está começando a se igualar com a nossa taxa de mortalidade. E isso acontece porque agora as mulheres estão indo ainda mais para o mercado de trabalho, estão ficando mais cultas e, por causa disso, ocorre mais planejamento familiar. E, por causa disso, as crianças vão ter mais nutrição, vão ter acesso a mais saúde e isso faz com que a taxa de natalidade se aproxime da taxa de mortalidade. Ou seja, essa diferença se torna menor e, com isso, o crescimento populacional começa a diminuir. E na quarta fase do nosso modelo de transição, nós temos o que chamamos de período pós-industrial. Nessa parte, a taxa de natalidade não só alcançou a taxa de mortalidade, como está ficando abaixo dela. E isso faz com que você tenha um período de estabilidade aqui na nossa população mas depois começa a cair. E existem sociedades que já estão nesse período, tá? Por exemplo, o Japão tem a sua população em declínio. Países como os Estados Unidos, se você não tivesse, por exemplo, uma forte imigração, provavelmente já estaria em declínio também. Isso porque ele está nesse período aqui. E, claro, isso traz consigo alguns problemas. Por exemplo, você tem uma população envelhecida, isso porque estão nascendo poucas pessoas e estão morrendo mais ainda. E como as pessoas vivem mais nesse tipo de população, você tem uma porcentagem cada vez maior de população envelhecida. E essas pessoas, principalmente quando estão fora do mercado de trabalho, quem vai cuidar delas? De onde virão os recursos? Se sua população está diminuindo, então a sua economia pode não crescer tão rápido assim. Isso vai fazer com que se torne ainda mais difícil suportar os custos do envelhecimento da população. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E Até a próxima, pessoal!